Nossa saudação de paz e bem a todos e a todas. Nesse 25º domingo do tempo comum, enquanto Jesus caminhava com os discípulos e revelava para eles o mistério da sua vida, eles discutiam entre si quem era o maior. Nós sabemos muito bem que Jesus ele se esvaziou da sua glória, da sua grandeza e escolheu fazer-se pequeno, pobre entre nós. Ele nos veio ensinar que o único que é grande é nosso Pai que está nos céus e que todos nós somos irmãos e irmãs. Ele escolheu ser carregado nos braços da humanidade. Ele escolheu nascer pequeno. Ele escolheu se fazer pobre, despojou-se de sua grandeza e ensinou para todos nós a minoridade. Todos nós somos menores diante de Deus, criaturas pequenas. E os discípulos discutiam quem era o maior. São Francisco de Assis colheu essa dimensão da minoridade evangélica, a viveu e também ensinou aos frades. E quis, inclusive, que a sua ordem fosse chamada Ordem dos Frades Menores, para que ninguém desejasse ser maior. A fraternidade entre os homens, ela nasce quando as pessoas se tornam pequenas, buscam lavar os pés umas das outras. Onde houver desejo de grandeza, aí vai haver disputa, vai haver rixa, vai haver brigas e assim por diante. Então São Francisco de Assis escolheu essa minoridade como uma das características do jeito de viver e de estar no mundo. Deixar que Deus seja grande e reconhecer a nossa pequenez. Então no mundo nós somos aquelas pessoas que permitam que os outros sejam os outros na medida em que nós nos fizermos pequenos. Aliás, a construção de imagens de grandeza dentro de nós é o caminho da frustração, é o caminho da depressão, porque nós entramos em desarmonia conosco mesmos, em desarmonia com os outros e principalmente em desarmonia com o Criador. As grandes coisas Deus realiza através dos pequenos. Nossa Senhora, São Francisco, Santa Clara, e a gente até pode dizer que o pecado original ele consiste no desejo de grandeza. A serpente soprou no ouvido de Eva. Se comerdes desse fruto da árvore da vida, vocês vão se tornar deuses. Então, esse desejo de grandeza está na origem de todos os outros pecados, porque implica na não aceitação da sua condição de criatura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 Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A todos, paz e bem.